Bom dia pessoal do Youtube Hoje eu trago uma oração de São Bento Para a gente poder Retirar o um mal Algum mal que está atrapalhando Uma oração poderosa De São Bento Então vamos lá A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que, o que tu os ofereces beba tu mesmo do teu veneno. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, e o mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, e o mal que tu ofereces, beba do tu, do teu veneno. Amém.